Olá, como você está? Meu nome é Agatha, eu sou bibliotecária do IFSP Jacareí e hoje no Projeto Abraço Literário eu trouxe um texto um pouquinho diferente, fruto de algumas perguntas de alguns participantes do Projeto Abraço Literário sobre a cidade, sobre Jacareí. A internet é uma coisa belíssima, nossos vídeos têm é, viajado aí o país e algumas pessoas não conhecem a cidade e acharam o um nome um pouco diferente e perguntaram a origem desse nome. E aproveitando que eu hoje precisei estar no campus para fazer uma atividade administrativa, eu decidi mostrar para vocês esse material aqui. Ele é a autoria de Fernando Romero Prado, Jacareí, Dicionário Ilustrado da Cidade. Já que tem ilustrações, cabe também é, sinalizar quem foi o ilustrador, foi o Daniel Leite, que fez o projeto gráfico e as ilustrações. E ele fala um pouquinho sobre a definição do nome de Jacareí, nesse contexto até histórico. Vou ler um trechinho para vocês. Diz assim: Nome da cidade. O local onde a cidade de Jacareí está localizada não tinha uma denominação oficial até o povoado ser elevado a vila, em 1653. As pessoas que aqui moravam eram informalmente chamadas de moradores da Paraíba numa referência ao rio que corta a cidade, o rio Paraíba. Essa denominação sofreu alterações ao longo do tempo. Né? Entretanto, a versão mais aceita, adotada pelos estudiosos Alfredo Moreira Pinto e Eugênio Egas, é que a denominação vem de Iacaré-I ou Jacaré-Ig, que poderia ser traduzido como Água ou Rio de Jacarés. Tendo em vista que esses répteis, possivelmente jacaréis de papo amarelo, habitavam o rio Paraíba e lagoas próximas, possuindo carnes boas para comer, cheirando almisca, segundo o relato do padre José de Anchieta. Outra história, com uma origem mais folclórica, diz que muitos moradores da região, por serem portadores de bócio endêmico, um papo no pescoço causado pelo mal funcionamento da glândula tireoide, produziam um som esguiçado ao falar. Assim sendo, ao avistarem um jacaré, pronunciavam o nome do animal, acrescentando um sonoro e demorado i. Surgindo assim a palavra Jacareí. Uma vez que Vila de Nossa Senhora da Conceição de Paraíba de Jacareí era um nome muito extenso, o uso popular fez reduzir o nome de origem cristã para Jacareí, ainda com H. Já, como já havia ocorrido com Taubaté ou Mogi das Cruzes. Essa designação foi alterada para Jacareí, sem H, após o Acordo Ortográfico de 1943. E aqui tem uma ilustração com alguns jacarés que tem essa relação tão bacana com o nome com a origem da cidade. Ok? Essa foi a leitura de hoje. Uma boa semana para você, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!